Uma introdução. A digitalização de documentos apresenta-se como uma tecnologia cada vez mais presente nas mais diversas instituições públicas brasileiras. Isso decorre da necessidade de agilidade na recuperação e uso da informação, que serve no desempenho das atividades cotidianas de setores e órgãos. Dentre os benefícios que a informação transposta para o meio digital promove, estão facilidade no compartilhamento de informações para indivíduos ou instituições que muitas vezes estão fisicamente distantes com criação de múltiplas cópias que podem servir a diversas finalidades ou agilidade na recuperação da informação se comparada ao suporte físico, desde que adotados procedimentos consistentes de classificação, indexação e demais critérios de organização, difusão de acervos através de repositórios digitais, entre outras aplicações, P2. 2. A digitalização de documentos arquivísticos no contexto brasileiro. A digitalização ganha cada vez mais relevância, e não apenas como meio de consulta à informação, mas, em casos específicos, como meio legal e autêntico. Discorre-se sobre a evolução do uso da digitalização no contexto brasileiro, principalmente no que se refere à produção de efeitos legais. P3. 2.1 Representantes digitais e a produção de efeitos legais A digitalização de documentos cumpre com duas finalidades principais acesso à informação, por meio da consulta ao representante digital e preservação do suporte físico, uma vez que o acesso e recuperação das informações se deterão no objeto digital Entretanto, com a intensificação do emprego da captura digital principalmente voltado aos documentos arquivísticos ainda em trâmite Levantou-se a proposta do uso desses objetos digitais com o mesmo valor e efeitos legais dos respectivos originais, em meio físico, P3 Como argumento para a garantia de autenticidade dos documentos digitalizados e armazenados em mídia ótica ou digital, o PLS 146207 2007 referenciou os dispositivos legais em vigor para os microfilmes, documentos microfilmados para produzirem efeitos legais em juízo ou fora dele, deverão estar autenticados pela autoridade competente detentora do filme original, e em se tratando de cópia em filme extraída de microfilmes de documentos privados deverá ser emitido termo próprio, no qual constará que o filme que o acompanha é cópia fiel do filme original, cuja autenticação será feita nos cartórios que satisfizerem os requisitos especificados pelo presente decreto. P6. A extensão dos conceitos aplicados à microfilmagem para digitalização, segundo o PLS 146207, permitiria ao governo controlar e fiscalizar a atividade de digitalização a ser desempenhada pelas empresas e cartórios. Propôs-se, portanto, o controle da atividade a cargo do Ministério de Estado da Justiça, credenciando as empresas e cartórios que realizariam a digitalização dos documentos, sendo que a autenticação, a guarda e a conservação da mídia ótica ou digital ficariam a cargo do registro de títulos e documentos. O apresentante do título para registro também poderia deixá-lo arquivado em cartório, ou a sua fotocópia autenticada pelo oficial, circunstâncias que seriam declaradas no registro e nas certidões. P7. 2.2 Resolução N-Graus 1.821, de 11 de julho de 2007, Conselho Federal de Medicina, CFM. A Resolução do CFM N-Graus 1.821, de 11 de julho de 2007, Aprovou as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. P 14 Embora a resolução n 1.821 ofereça diversas justificativas para a adoção da digitalização e sistemas informatizados na guarda e manuseio dos documentos que compõem os prontuários médicos... A proposição de tal iniciativa foi inicialmente levantada no ano de 1989, momento em que o CFM relatou o parecer Nº 2389 e expediu a resolução Nº 1.33189, que determinou a manutenção dos prontuários médicos pelo prazo mínimo de 10 anos. P15 a regulamentação sobre a manutenção dos prontuários médicos em meios distintos dos suportes em meio físico foram reiterados pelo CFM no parecer N-3002, aprovado na sessão plenária de 10 de julho de 2002, que tratou de prontuário elaborado em meio eletrônico. P-16. A necessidade de adequar a legislação brasileira à nova realidade digital para a validação plena dos documentos médicos e eletrônicos e compete ao CFM, através de sua ação normativa, aprovar resolução específica para responder às demandas oriundas de todas as regiões do país. P16 a exposição da resolução do CFMN 1.821-2007 representa um contexto onde a digitalização e os sistemas eletrônicos são utilizados como meios para o gerenciamento e armazenamento de documentos. Todavia, a aplicação da digitalização e de mais meios eletrônicos aos prontuários médicos pautou-se de uma análise especificada do contexto da área das informações em saúde como forma de garantir requisitos mínimos na salvaguarda dessas informações que servem como elementos autênticos de prova e direito. P. 19 2.13 Informatização do processo judicial. Digitalização dos documentos em tramitação e já arquivados, ou seja, que foram criados e autenticados em meio físico, consta nos 5 graus do art. 12 que a digitalização de autos sem mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou intimação pessoal das partes e de seus procuradores, de modo que, no prazo de 30, 30 dias, se manifestem sobre o desejo de guarda de algum dos documentos originais. 2.4 Assentamento Funcional Digital, AFD, do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, o as resoluções do CONARC: Os documentos dos assentamentos funcionais devem ser classificados e armazenados em ambiente adequado pelo prazo de guarda estabelecido na tabela de temporalidade e destinação constantes da resolução N-14, de 24 de outubro de 2001, do CONARC que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivos para a Administração Pública, atividades-meio, a ser adotado como modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional, de arquivos, SINAR, e os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública. P-22 Sobre a manutenção dos arquivos do AFD após a digitalização pela empresa contratada, competirá às unidades de recursos humanos manterem atualizado o AFD com inserção de novos documentos sem formato digital, assinados eletronicamente e por intermédio inclusão de dados sem sistema informatizado disponibilizado para tal fim. P23 2.5 Microfilmagem híbrida ou eletrônica a microfilmagem híbrida agrega os elementos da microfilmagem e da imagem digital, portanto, pode ser citada como uma iniciativa relacionada à digitalização de documentos. Sua aplicação gerou controvérsias quanto à autenticidade das imagens resultantes do processo, tanto que, no ano de 2006, o Ministério da Justiça, através do Departamento de Justiça, Classificação. Títulos e qualificação emitiu o parecer grau 736, 2006, que trata dos autos sob Nº 08015.002497, 2005, ifen 66 de impugnação ao parecer Nº 01, 2005, datada de 11 de julho de 2005, de autoria da direção da Norel Brasil, uma Norel São Paulo, um instituto de registro de Títulos Títulos e Documentos do Brasil e Instituto de Títulos e Documentos de São Paulo P24 3. Conclusão Embora os projetos analisados, citando como exemplos pontuais, os prontuários médicos e os processos judiciais se apresentem como iniciativas pautadas na utilização dos representantes digitais com força legal, a sanção da Lei 12.682, de 9 de julho de 2012, Dispos sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos, regulamentou pela impossibilidade de substituição dos documentos originais por seus representantes digitais, motivada pela instabilidade que a tecnologia ainda inspira, a ausência de procedimentos consistentes para a captura digital, além de a maioria dos projetos de digitalização não levarem em consideração os preceitos e a legislação arquivística. P. 28. A análise do contexto da digitalização no Brasil permite identificar diversos argumentos, tanto pró, economia de recursos, menor espaço físico,